Então, a primeira vez que tu instalas a aplicação e tentas entrar, vai-te aparecer este ecrã, na qual vais ter que fazer o teu registro. Clicas em Registar e preenches os campos que aparecem. Isto é o teu nome, vou colocar aqui o meu... O nick que queiras, também vou colocar aqui um, escolhes o país da tua escola, que neste caso será Portugal, assim como a língua que será portuguesa. Escolhes uma escola que tens aqui um filtro, logo se colocares o nome, começares a colocar o nome da tua escola, o que vai acontecer é que vai-te aparecer as escolas e selecionas as tuas, colocas o teu e-mail, eu vou colocar aqui o meu e-mail, tens que repetir este processo. E a mesma coisa para repetir o processo. Isto está feito. Depois tens que selecionar uma password. E chama-te a atenção para escolher uma password, que não te esqueças qual é que é. Confirmas essa mesma password e depois... Lês aqui, abres aqui as políticas de privacidade, lês e clicas em sim e aceita essa política. Fazes registar e o teu registro ficou completo. Depois é só entrar pela primeira vez no milas colocando o teu e-mail e a tua password.